Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Gofredo da Silva Telles Júnior, mestre de todos nós,